Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Libra, já focando em 2023, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer aqui somente esse tarot de Wait, tá bom? Vamos saber aqui... Tendências para o ano de 2023 para o signo de Libra. Libra, nesse ano de 2022, foi um ano difícil, porque exigiu de você uma observação maior dos medos, das crenças, para entender o que estava acontecendo a fundo. E uma espera muito grande, porque leva tempo o processo de ampliar a consciência, e se distanciar de certas situações. Talvez tenha sido o ano das descobertas e ver tudo acontecendo e, ao mesmo tempo, ter que se manter neutro, de pé. Também houveram aprendizados mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente. Você aprendeu que fazer escolhas erradas e se arrepender faz parte do processo evolutivo. Mas isso não anula todo o sentimento que envolve quando você percebe o que antes não percebia. E mesmo querendo fazer tudo diferente o cenário já será outro, mas que ainda assim é possível se reerguer agora para fazer um novo fim. De modo que você altere o passado e construa o futuro, trabalhando agora no momento presente. Aqui mostra você levando para 2023, como pendência para continuar lapidando essa energia parada, de que não tem saída, de que você não consegue, porque você já está concluindo que consegue sim se soltar, mudando a perspectiva, como olha os fatos. Não procurando desculpas por aquilo que está vendo, mas buscando novas formas de encarar, quebrando barreiras e entrando no fluxo natural da vida. Você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive, que há infinitas possibilidades, caminhos e oportunidades de manifestar aquilo que você quer, que você também é merecedor de receber o melhor, e tem potencial de começar de novo, atingindo a prosperidade, e tem potencial de começar de novo, atingindo a prosperidade, o físico, o material, porque o ouro sempre esteve ali. Basta você mudar o ângulo e se conectar para receber. Agora, nesse ano de 2023, você pode usar mais do mental para não cair em conflitos, desavenças, que geram em você esse sentimento de negatividade e derrota. Aceitar as limitações como algo a ser lapidado. E não motivo para te parar. Eliminar o medo de errar, de ser você. Não se culpar tanto, porque se você analisar a porcentagem que deu errado... Não foi 100% sua responsabilidade. O inconsciente esconde esses detalhes que depois, quando você estiver consciente, você enxerga tão bem que vai parar de se culpar na hora. A tendência... agora vamos para 2023 a tendência para o ano de 2023 é inspiração e criação você se sentindo inspirado de criar uma nova história para sua vida é o novo entrando na sua vida surpresas boas acontecendo novos começos recheados de oportunidades, de modo que você sinta que agora sim está no fluxo. E o que aconteceu antes foi um processo para que esse momento acontecesse. Agradeço por estarem comigo nesse ano de 2022, rumo a 2023. Obrigada por essa troca de aprendizados e de confiarem no meu trabalho. Eu desejo muita paz, muita luz e amor para vocês. E nos vemos em 2023. Até breve e muita gratidão!